é, se você possui alguma, algum financiamento existente contra o banco. É, eu vou informar somente um. É, nessa simulação eu vou usar o Banco Santander como exemplo. Uma operação do Banco Santander. Vou colocar aqui a descrição. Operação do Banco Santander. Saldo devedor. Eu vou colocar um saldo devedor de 20 mil. O acelerador juros vai ser 8%. A data que iniciou a, a da primeira parcela, vou colocar dia 10 de 1 de 2018. A data da última parcela vai ser 10 de do do 12 de 2022. Pronto, com isso eu vou clicar aqui em incluir. Mais uma vez, se eu quiser editar, eu marco aqui. Aqui editar. Esse caso aqui não vou querer fazer nenhuma adição, vou cancelar. Pronto, feito isso, é, financiamento existente em outros bancos é, foi informado.